Boa tarde pessoal, agora que nós já criamos o ticket, já atendemos os tickets, vou dar uma passada geral nos menus do, do sistema. Então, na tela inicial aqui, eu tenho os tickets aqui que é da minha, minha responsabilidade, que eu sou proprietário, eu tomei ele aqui, alguém passou para mim, eu vou entrar aqui nesse ticket aqui. Então eu posso trabalhar no ticket, olhar o o história do ticket, o que aconteceu, e sempre que quiser voltar para a página inicial, eu volto para o início. Então, toda tela que eu tiver, eu volto para o início, eu caio nessa tela inicial novamente. Então, no menu início, eu tenho para voltar para essa tela ou criar um ticket. É aquilo que eu falei, pode criar um ticket, se alguém ligou, você pode criar o um ticket a partir daqui, ou a partir daqui, ou a partir daqui. Funciona a mesma coisa. No segundo menu aqui, nós temos busca. Então, nós podemos buscar tickets. Tem uma busca simples, que eu não acho ela tão simples assim. A gente pode buscar pelo número do ticket. Digitei tem aqui 140. O ID dele, 140, achei o ticket. Eu posso buscar pelo, pelo solicitante. Vamos ver se o é solicitante aqui... Tem dois que solicitou dois tickets. Posso buscar também pelo atendente. Vai aparecer todos os tickets desse atendente. Posso buscar também pela palavra-chave. Vamos colocar aqui: liga. aqui A, a palavra-chave para é buscar no assunto. Meu computador não liga, por isso que buscou. Meu computador não liga, monitor não liga. E além da busca simples, nós temos artigos que não está implantado no sistema ainda. Usuários não vamos usar. Grupos, transações. Podemos usar transações, nova busca. Isso é uma busca mais completa. E você pode adicionando os critérios que você quer adotar na sua busca. E o mais adotado provavelmente deve ser esse aqui, ó, ticket fields. O assunto contém, pode ser naquilo, naquele outro espaço mesmo. O estado é, que eu acho talvez o mais importante que seria esse. Estado é pendente. Vou marcar todos os tickets pendentes. Já vou clicar. Eu posso ir adicionando texto, adicionando, adicionando, fazer uma busca cheia de critério. Mas eu só vou adicionar um termo. Eu vou adicionar esse termo e buscar. Então, buscou todos, que eu coloquei de pendente. Então, busquei todos os tickets pendente. Vou fazer mais uma busca lá. Transações, tickets, nova busca. Todos os tickets que o estado é resolvido. Aqui já tem uma fila enorme de, de resolvido. Menu Busca, Relatórios, eu posso fazer relatórios por proprietário, que é uma propriedade do TIT. Eu só marco a fila aqui, isso, submeter. Vai buscar aqui, tem 10 aqui sem dono. Por marco tem uns um 5, e para esse usuário, o aqui tem outros. Então 10, 5 e 1. Um. Posso buscar por data, vai ser parecido com o de cima, só que você coloca o range. Criado também por data, tempo de trabalho, atualizar esse menu, vai ser atualizar o gráfico, também não, não vai funcionar, todos os painéis também não vai funcionar. Temos o menu artigo, ainda tem plantação, ainda, posteriormente talvez a gente possa criar um vídeo mostrando isso aqui. Ferramentas no menu ferramentas eu tenho aqui meu dia então com todos os tickets que estão pendentes no meu dia aqui se eu quiser adicionar alguma hora trabalhada aqui nesse time ah, hoje eu trabalhei 20, se algum departamento for usar, nós não vamos usar por enquanto não, se eu quiser alterar o um status dele aqui que está na minha fila eu vou colocar ele como pendente eu posso colocar um comentário que já vai para o ticket. está pendente da autoridade da diretoria esse é um exemplo então eu vou pôr aqui posso ir atualizando todos os tics no de uma vez só, coloca comentário coloca tempo, alterar o status e registrar todas as atualizações então, eu coloquei é comentário, foi no 145 comentário adicionado no 142 então, se eu buscar lá o TIT, vamos supor que eu vou simples aqui, 142, 142, eu adicionei lá no final um comentário, quer dizer, mudei o status para pendente no TIT e adicionei um comentário aqui, que está pendente a utilização da diretoria. Então, esse comentário aqui não enviou para o usuário, o solicitante. Quem está vendo aqui é alguém do SINs do que foi entrar na fila, ver... Alguém está que supervisionando, quer ver que status está, como está o andamento dos, dos tickets. E se está vendo que está parado há muito tempo, pode chegar, talvez tenha uma pendência lá que, que o atendente ainda não conseguiu resolver. Então, o menu em cima aqui, aí eu vou clicar no início, eu volto no início de novo. passando esses menus todos. Aqui o último menu é... Eu posso sair e com, como eu estou logado... Posso fazer uma busca rápida aqui também. 142 Deixa eu te criar um novo ticket E essas ferramentas aqui, por enquanto, não estão habilitadas para o usuário comum ainda. Mas, posteriormente, a gente pode habilitar para personalizar essa tela. Cada um. Aqui, por exemplo, a gente não consegue ordenar por aqui. Mas, se eu clicar aqui, eu consigo fazer uma ordenada. Isso aqui ficou crescente. Se eu clicar de novo, vai ficar decrescente. Vou clicar de novo. Voltei para a tela de início. Então, vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, a gente mostra mais detalhes do sistema. Obrigado.